Ter... Calma, diamante, peguei. Aí eu tenho mais diamante. Aí aqui. Mas ah, não vai ter não, né? Não vai ter. Recuperei. É. Ó, você então, tá nessa camada aqui, deve ter diamante. Aqui, vai... okay, ó, ferro no teu lado, ó. Já tô com sete ferros, ó. Né? Sete ferros pra devolver já com farma. Você tá com um bloco de ferro, tem que fazer o ferro, né? Que isso aqui? Porque tá tudo colocar uma tocha aqui só pra dizer que eu já passei por aqui Nossa, mas voltou pra mim lugar que eu então, ele tá circulando aqui eu já tô entendendo mais nada onde que eu que eu tô. sai de perto de mim ai meu deus, me perdi do local que é ou eu tava eu tô... <risos> ai, encontrei ai, ai eu dando. sai sai, você não vai fazer isso sai, socorro, eu Tô preso ai, mete sai <risos> Ai, ainda vem, Ai, ainda vem. Vai assim, se tampa, filho. Não é para nada. Pai. Ué? <risos> eu disse Sai da frente, Satanás! Vendo? Sai. Já não tem outra para mim, não queria adiantar. E eu, eu já tô sem comida. Dá uma a de fome. Ai, então os quatro que eu peguei, ó. Ai, eles estão indo. É, tem um aqui em cima. Ele <risos> fica toda hora olhando pra mim. Ai! O que? Nada. Oxi. Ai meu Deus, sai de perto de mim. O que foi, velho? Só que bater, ó ó combatiendo. Ó, sai, ó, sai. ó vou tentar racionar uma só na cabeça. Mas dá. Aqui em cima de nós tem lava. Ué, me ajuda aqui a fazer os bagulhos. vai lá em casa e faz. Não, é muito esforço pra irritar. É bom ver os últimos derrubando. Você não fazer nada. Ele ficou olhando pra trás, velho. Meu Deus. seguindo pra se perder meu irmão. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ai, vai. Tá de vou manter pera, pera, que pera, pera, vai parece que Ele tá aqui. Ah! Ai, não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! eu Não! indo Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Ó, oh, o Raniel já tá de olho, ó. Disse que traiu. Falar, traiu mesmo, vem aqui. <risos> traiu mesmo, cara. Okay. Eu que se me matou. Oxi, tchau, parceiro. Não vou nem aceitar o TP. Ué, aceita o LI pra me pegar no. Calma, manda o TP pra.. Colagem, pra Sapete, tá vivo me oh. matando toda hora. Ele só tá olhando. Uai, cadê minha picareta? Vou deixar ela por hoje, Ai, socorro! Não, não, não, não, não, não, não, Ele não, não, não, não, não, ele não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, O povo tá vendo isso, hein! não, não, Bota Vai ver se dá tapa nos outros. Qual o seu canal de. o cara também matando toda hora. Não, só que. eu que me barra Ah tá, foi você que matou primeiro. Só Ô! Oh. Ué, toda hora tá escuro. Claro, porque você vai dá uma barra-luz, né? Tu morreu, filho. Meu Deus. A minha picareta que é boa, ninguém dá. <risos> deixar por último filho, por acaso você quisesse se esconder, ué. Sai pertinho. Legal, eu que você é, vai. Que como... eu disse pro menino que eu ia encerrar na casa dele, hein. Uhum, entendi. é que foi deixar uma porta na casa aberta? Pois é, né? Eu vou encerrar lá na casa dele. Você quer ir? Ó, uhum. oh, que moleque <risos> ousado, gente. Meu Deus. Meu cabelo mudou, velho. Esse cabelo aqui tá feio demais em mim, mano. Ah. Não... Sai, sai! Sai, sai, sai, sai <risos> Matei. Sorte que eu tava morrendo. Eu tava com a minha espadona. Ai, eu, eu morrendo, vou morrer, mano. eu vou morrer. eu tô quase tua vida, velho. Ai, ele tá vindo, ele tá vindo. Poxa, tô com medo. Uhum. Eu tô com medo, cara, que eu tô com medo. Eu tô Poxa, medo. O Pedro tá mandando TP, velho. Né? Mano, um cara, eu mandei TP. Gente, eu vou morrer. Cadê essa. Joninho! Cadê ele, Ô Joninho! Ai meu Deus! Ué? Você me roubou! Eita tretão! Mano, porque sempre acontece isso assim comigo? Eita! <risos> Eu tô o vídeo, cara. Chegou já acusando. Você me roubou, é? Eita! Então, deve ser alguém que roubou também seu spawning. Acho que foi um do, do seu clã aí pra causar confusão. Hum, tá vendo? Os clãs causando confusão. Ué, cadê o cara que não vai aceitar o TP? Eu vou guardar essa machada aqui, viu? Acho que eu vou guardar os machados aqui, porque não tem motivo. O cara pegou seu, seu, seu, seu spawn, ele disse, foi eu. Olha lá, foi ele que pegou. Ele pegou seu spawn. Ah, ele pegou, velho. E não dropou, porque precisa ser uma picareta encantada, mano. É um ele pic... pegou seu spawn, meu... Uhum. Não, toma aqui o um machado. E, eu não. quero ver briga, agora. Não, não. Nossa, mete o um machadão nele. Toma. É. Oxi. Aí, Toma. <risos> Olha lá, olha lá! Eu vou fechar a tá tá foto. Eu quero falar, uxi! Mano. Mano! Que ódio! Perdeu o spawn. Então já descobrimos quem foi, né? Então é bom descobrir. Tá vendo? Tá vendo? Foi atrás no crânio. E aí? Então eu tô esperando até agora o menino lá. Então irmão, ele afetou agora. Vai. Você não, mata, não tem nada, só tem um pão, mas pão tá caro. Pão tá caro, não me mata, por favor. Ah, você pode fazer lá embaixo os carrinhos Sabe? Olha aqui a casa. Que isso aqui ó. É o, é o Ele tem uma abelha, que fofo! Olha que gente, muito fofo. Ele tem uma abelha. Ele tem um. Ele tem um cachorro ó oh, gostei, tem aquele... A, a lamparina... Como é que é isso aqui? Do... do pote? Ah, eu gostei! aí ah, eu não entendo... Aqui! E essas aqui... Eu não... eu não sei como é que é o Game Mod... Como é que é? Eu... eu não sei como é que é o Game... Como é que é, irmão? Me ajuda! Game Mod Zero? Não, como é que é aquele negócio que criativo, criativo. É, Eu não sei como é que é, mas essa pedra aqui parece que ele pegou no criativo. Uhum. Não, essa branca, qual não? Não pegou é no criativo. Só, é só ele, no... Fez. É... ele fez, ele fez. Ai, não sei, gente. Eu não entendo. Nunca, nunca joguei no criativo. Não, ah, é só... ele tem um gato. É um... só ir no Nether. Velho. Um gato, um cachorro, tem gato. até porque eu não entendo, entendeu? É tipo, é um bloco então, branco que tem no Nether. Vou na casa Ah, viu? eu tenho ele. Eu, oh, eu consigo fazer esse bloco. Cheio de... de... de baú. Eu tô me esquecendo das coisas. Não vai ter nenhum evento no vídeo. Poxa, queria que ele um evento quando eu tô gravando. Ah, ele tá na fazenda. Ó, oh, tem um celeiro. É um celeiro de verdade. Que bonito. Eu, eu sou youtuber, eu posso usar o Fly, mas eu nem uso. Tipo. Ai, voa né, mano? Ele não quer voar Assim pra ser mais rápido A vista Ó o cavalo dele, ó que cena linda ele montado no cavalo olha ele tem cavalo esqueleto Ele tem tudo, tem yama Saleiro muito bonito É, é ele tá morando numa vila Uma vila aqui Aqui eu não posso abrir Então é isso, eu vou encerrar aqui na frente da casa dele Que que eu coloco aqui Sai, misera, da frente. Ué, eu queria ler a placa. Então, gente, mas... Então, gente, esse é o vídeo que tá acontecendo, irmão. Tem treta no clã do meu irmão. Uhul! Então, esse é o vídeo, gente. Tá acontecendo, irmão. Esse é o vídeo, gente. Então, até o próximo vídeo, né? Próximo é esse vídeo aqui. Dia 2 de setembro sai. Eu acho. Não, dia 2 não. Ah, não, dia 29, então. Revoa, tô... tá bom, tá bom. Eu não sei encerrar um vídeo.